O Banco da Mulher criado por Magione é um projeto feito só para as mulheres. Magione sabe que a população de mulheres em Ribeirão já é maior que a de homens. Por isso, elas precisam de políticas próprias de geração de emprego e renda. O Banco da Mulher vai emprestar até 2 mil reais para as mulheres que querem abrir seu próprio negócio. Elas terão um ano de carência para pagar. O Banco da Mulher não é uma promessa, é um compromisso de Magione. Magione, prefeito da parceria.